Amadeus Mozart nasceu em Salzburgo, na Áustria, no ano de 1756 e aos cinco anos de idade já compunha minuetos. Além de grande músico, era um matemático em potencial, capaz de fazer cálculos complicados de memória. Mozart também adorava jogos, tanto que se atribui a ele a criação, em 1787, de um jogo para compor minuetos. Jogo de dados? Nossa, que loucura! Deve ser difícil fazer música com dados. Não é difícil não, Luiz. Aliás, é bem legal. Olá, Professor Tudo Luciano. Bem? Então me explica como é isso. Bom, eu vou para minha sala. A gente se fala pelo Skype. Então vamos lá, Luiz. Moza criou esse jogo para compor minuetos. É um tipo de música muito característico da sua época. Cada minueto era combinado com um trio que é uma outra parte dessa peça musical. Essa combinação criava uma maior variedade rítmica. O jogo de dados de Mozart tem como base duas tabelas. Uma para o minueto, que é composto pelo jogo de dois dados, e outra para o trio, que é composto pelo jogo de um dado. A tabela do minueto é formada por 11 linhas na vertical que correspondem a todas as somas possíveis entre os números de dois dados lançados. O menor número possível será 2 e o maior 12. E 16 colunas que representam os 16 compassos necessários para compor o minueto. Você sabe o que são compassos, não é? Já vimos isso nas nossas aulas. Sei sim. A gente pode definir o compasso como sendo o bloco básico do tempo na música. Isso mesmo. Cada quadrinho da tabela corresponde a um compasso musical. Então, para o minueto, Mozart compôs 176 compassos musicais. A tabela do trio é bem parecida, dá só uma olhada. Ela é formada por seis linhas na vertical, que correspondem aos números das faces de um só dado, e 16 colunas, que representam os 16 compassos de um trio. Multiplicando, a gente vê que a tabela dos trios é formada por 96 compassos musicais. Ainda é um mistério a lógica que Mozart usou para distribuir os números na tabela. Quer ver como funciona? Quero sim, já tenho até os dados aqui. Vou jogar os dois. Hum... Deu 1 um e 3. 1 um e 3. A soma dá 4. Vamos lá. Para o primeiro compasso do minueto, é preciso olhar a primeira coluna e procurar nela o resultado da soma dos números dos dados e o número correspondente. No seu lance, a soma foi 4. Então, o número correspondente é 69. Ou seja, o primeiro compasso da composição é o de número 69. que acabamos de ouvir é o primeiro compasso musical do nosso minueto. Hum, entendi. Então é só fazer isso, compasso por compasso, até fazer o um minueto inteiro. É quase isso, Luiz. Ainda falta compor o trio. E para isso usamos um só dado. É pra já. Deu cinco. Pro primeiro compasso do trio, é preciso olhar a primeira coluna e procurar nela o número que saiu no dado. Vamos ver... Cinco. O resultado é o compasso 83. Daí a gente vai construindo o trio da mesma forma que o minueto. Quando acabarmos de compor as duas partes, é só juntar o minueto e depois o trio e ouvir. Então, Mozart compôs compassos para todas as possibilidades da tabela? Bom, esse é um detalhe muito importante. Mostra que Mozart teve um trabalhão. Como vimos, para o minueto ele partiu daquelas 11 possibilidades da soma dos dados vezes 16 compassos que formam o minueto. Ou seja, ele compôs 176 compassos musicais, exatamente um para cada número da tabela. Nossa, que loucura! Não é? E ainda compôs os compassos para preencher a tabela do trio. Para isso, ele partiu das 6 possibilidades da soma do dado vezes os 16 compassos, o que dá mais 96 compassos. Então, somando tudo... Ele compôs 272 compassos? Nossa, quanta coisa! Mas escuta, quantas músicas diferentes a gente consegue fazer com o jogo? Ah, essa é uma excelente pergunta! E a gente vai encontrar a resposta na análise combinatória e no cálculo das probabilidades. Hã? Presta atenção. Primeiramente, veja que as duas tabelas, a do minueta e a do trio, são independentes. O resultado de uma não interfere no resultado da outra. Cada lance de dado também é independente. Sendo assim, a gente tem que usar o cálculo de probabilidade de eventos independentes para verificar quantas músicas diferentes é possível criar com as duas tabelas. Probabilidade de eventos independentes? Sim! Jogue de novo os dois dados, Luiz. Você diria que o resultado de um lançamento dos dados influencia no resultado do lançamento seguinte? Não, lógico que não. Então, dois eventos são independentes estatisticamente se um não tem influência sobre qualquer resultado do outro. Nesse caso, o número de resultados possíveis do primeiro lançamento, que é 11, é multiplicado pelo número de resultados possíveis do segundo lançamento, que é 11 também. E isso deve ser repetido 16 vezes? Isso mesmo. Quer ver? Então vamos começar com a tabela do minueto. Temos 11 números em cada compasso, porque são 11 possibilidades de soma dos dois dados, certo? E o minueto, como a gente já viu, precisa ter 16 compassos. Então, multiplicamos 11 possibilidades para o primeiro compasso por 11 para o segundo, vezes 11 para o terceiro. Assim por diante, até o 16 compasso. Mas o número vai ficar enorme. Quanto vai dar isso? Como é uma conta muito complexa, aqui vai uma dica. Para simplificar, representamos o resultado como o número 11 elevado à 16 sexta potência. E isso só para o minueto, ainda sem contar o trio. Exatamente. Para o trio, como é só um dado, temos seis possibilidades do primeiro compasso, vezes 6 para o segundo, vezes 6 para o terceiro. E assim por diante até o 16 sexto compasso, ou seja... 6 elevado à 16 potência. E agora, temos que multiplicar um pelo outro? Isso aí! Eu vou fazer essa conta aqui rapidinho. 11 elevado à 16 potência vezes 6 elevado à 16 potência. O resultado é aproximadamente 1,3 vezes 10 elevado à 29 potência. Nossa, mas isso é uma enormidade! É sim! Quando a ordem de grandeza é muito alta, a melhor forma de expressar é elevando a potência de 10. Para você ter uma ideia, esse número é mais de 100 mil vezes maior do que o número de moléculas que tem na pontinha do seu dedão. É isso mesmo! Esse é o número de músicas que podemos fazer com esse jogo. Então, nesse jogo, é praticamente impossível fazer uma música igual a outra? Pra gente ter certeza disso, tem que calcular a probabilidade de gerar uma música específica duas vezes. Essa é outra operação de probabilidade. De novo, começamos pelo minueto. No primeiro compasso, temos uma chance em 11 de cair um número específico, vezes uma chance em 11 no segundo compasso, vezes uma chance em 11 no terceiro. E assim é até o 16 compasso. E de novo, esse mesmo raciocínio para o trio, certo? Uma chance em 6 no primeiro compasso, vezes uma chance em 6 no segundo até o 16 compasso. Isso mesmo. Para o minueto, temos 1 sobre 11 elevado à 16 potência, que multiplicamos pelo resultado do trio. 1 sobre 6 elevado à 16 potência. Que vai dar. Espera aí, eu estou fazendo a conta. Dá aproximadamente 1 sobre 1,3 vezes 10 elevado à 29 potência. Ou expresso de outra forma. Essa é a chance da gente fazer nesse jogo uma música igual a outra. Quanto zero? Então quer dizer que a chance é muito pequena. Sim, a chance é mínima, quase zero. Eu vou te fazer uma proposta. Quer compor um minueto inteirinho com o jogo? Claro que quero. Ei, Luciano, acabei o um minueto. Ótimo! E eu acabei o trio. Agora vamos juntar o um minueto ao trio e ouvir a música.